saber qual é a etiologia, né? Qual é a etiologia da, das retrações genivais. Eu preciso saber, eu preciso saber qual o tipo de defeito, né? Aí entra a questão da classificação. Ah, eu preciso também investigar quais são as dimensões da retração e aí é uma coisa que ah, a gente também é, falava, né? É, quando, quando, quando falava de retrações de, de tipo de retração, uma classificação algumas classificações também abordam é, a, a, a separação das retrações em retrações profundas e rasas, largas e estreitas e tal. Mas essa é uma classificação que a gente não usa com frequência. A gente sempre usa mais a classificação de Miller. Mas além dessa classificação, ou melhor, além dessa classificação de separar em rasas ou profundas largas ou estreitas né? tem outras características que a gente precisa avaliar né? quando a gente está diante de uma retração eu preciso avaliar outras coisas também que a gente vai discutir aqui hoje tá? e o que eu separei também para a gente discutir é qual o fenótipo a gente também precisa observar qual é o fenótipo que aquele paciente tem ah Renato, mas a maioria dos pacientes de retração gengival tem fenótipo fino, eu concordo né? E eu concordo. Mas há situações em que eu trato pacientes com retração gengival que têm fenótipo espesso. Né? Eu e qualquer um de vocês que, que queira tratar né? é, e que esteja apto a tratar retrações gengivais, vocês vão, a gente se depara também em algumas situações com retrações gengivais associadas a pacientes de fenótipo espesso. Tá? Então a gente vai falar sobre cada uma dessas, desses aspectos aqui a partir de agora. Então, vamos começar falando da etiologia, né? que é que causa a retração gengival. Então, a gente volta aqui na, numa aula de, numa aula de uh, graduação, né? aqui é uma, uma definição clássica de retração gengival. A retração gengival é a migração da gengiva a um ponto apical à junção semente-malte, onde eu posso ter um comprometimento uh, estético, um comprometimento funcional em termos de hipersensibilidade dentinária, isso pode estar associado ou não a, a uma, um maior risco de cárie radicular, a, pode estar associado a lesão cervical é, não cariosa, a, enfim, pode ter uma série de implicações, né, é, dificuldade de higienizar, pode ter uma série de implicações associadas aí com a ocorrência da retração gengival. Joia, como é que se dá... O processo de etiologia da retração gengival. Né? Então, vamos lá uh, tentar relembrar também isso. Opa, desculpa. Tô Estou tentando, tô tentando deixar aqui de um jeito que eu não, não fique cobrindo o slide. Tá? Deixa eu tentar aqui só ajustar isso. Vamos lá agora. Agora eu vou lá para o meu cantinho. Muito bem. É, então, a gente tem... É, o que é que causa a retração gengival? A gente tem praticamente dois grandes blocos de etiologia. Né? O bloco da etiologia bacteriana, né? seria aqueles pacientes já cometidos pela periodontite, normalmente associados a, a fenótipo fino, e que ao invés de desenvolverem apenas bolsas periodontais, né? eles desenvolveram também retrações gengivais. Né? Então, essa característica de indivíduos com retração gengival normalmente está associada também a uma perda proximal, né? ainda mais considerando a classificação atual das retrações. Um dos principais critérios de avaliação é, da, da, da periodontite é a presença, é a perda de inserção interproximal. Então, nesse sentido, a gente tem um tipo, talvez, de retrações gengivais associadas com essa etiologia bacteriana, barra, é, ocorrência da periodontite. Né? Esse é um tipo. A gente tem um outro tipo de etiologia, que seria a etiologia traumática, né? especialmente o trauma de covação, mas também podendo ser associada a um preparo protético localizado muito subgengivalmente, nem tanto subgengivalmente, mas subgengivalmente num, num fenótipo mais fino, um uso exagerado de fio dental, muito traumático, isso também pode levar à retração gengival, uso de piercing, né, piercing labial, piercing lingual, é, entre outras situações, também tem um componente aí de origem traumática da etiologia, que, comparando com a etiologia bacteriana, é completamente diverso. Normalmente, essas retrações de origem traumática estão muito fortemente associadas, tirando a do fio dental, né? mas as outras etiologias estão muito fortemente associadas às retações nas faces livres, especialmente na, na face vestibular. Tá? Essas, essas etiologias podem se confundir, né? podem é, acontecer de forma conjunta, né? em determinada, uma determinada situação, no determinado paciente, quando aí a gente considera essa etiologia de, como uma etiologia mista. A gente ainda tem relatos na literatura de uma etiologia viral, mas eu sempre falo isso nas minhas aulas, eu já estou aí para completar 23 anos de, de periodontia, né e nesses 23 anos eu nunca vi um caso de retração gengival associado com uma infecção viral. E a gente tem a velha polêmica da etiologia oclusal, que aqui, nesse momento, né? nesse ambiente aqui de de live do YouTube, eu não quero entrar nessa, nessa polêmica. Né? Ah, no Zucchelli, no livro do Zucchelli, eh, ele menciona essa etiologia plusal como sendo, e única exclusivamente como sendo, aquela situação onde o paciente tem uma sobremordida muito profunda né, dos dentes eh, na região anterior, e os dentes inferiores traumatizam a gengiva na palatina dos superiores, e aí isso leva a uma retração gengival nessa região. Tá? Qualquer outra etiologia oclusal da retração gengival ela é ah, questionável, mas não vamos entrar no mérito dessa discussão aqui. Acho que esse aqui não é o momento. Me proponho até num outro momento a gente a, a discutir isso sem problema nenhum. Tá? Muito bem. Tenho também que lembrar, antes de falar da, da etiologia, ou melhor, Falando da etiologia, tenho que lembrar sempre do seguinte: toda retração gengival, né, toda retração gengival, ela tem associada, ou subjacente a essa retração gengival, um defeito ósseo do tipo de essência, que é esse que está do lado esquerdo aí da tela de vocês. Tá? Eu posso ter também defeitos ósseos uh, periodontais do tipo fenestração. Esses defeitos tipo fenestração nunca estão associados à retração gengival. Eles podem até ser, dependendo da espessura ou da largura dessa faixa, aí, dessa, dessa trave de osso que tem aí na, na vestibular, isso pode até ser um fator de risco. né? Esse, esse osso pode ser reabsorvido por alguma movimentação uh, dental, ou alguma sobrecarga oclusal e tal, e aí, se o fenótipo for fino, eu posso vir a ter uma retração gengival. Mas, se o paciente tiver um defeito de fenestração, em tese, ele não vai ter... Em tese, não. De fato, ele não vai ter uma retração gengival. Toda retração gengival tem, subjacente a ela, um defeito tipo de essência. E aí, toda vez que eu estou falando isso, sempre alguém me pergunta, oh, Renato, mas então é, o tratamento da retração gengival deveria envolver um... Um, um, um procedimento que reconstruísse esse osso, né? E a gente sabe que as técnicas de cobertura radicular não envolvem regeneração ou neoformação óssea, envolvem a formação do epitélio juncional longo, né? Eu trago um retalho mais para coronal, confiando que vai haver uma adesão epitelial desse retalho à superfície radicular. Mesmo considerando um defeito tipo de essência, eu não mudo a posição do osso quando faço recobrimento radicular. Ah, Renato, então vai retrair de novo, porque o que causou não foi um defeito tipo de essência? Não. O que causou foi um defeito tipo de essência associado ou a um mau posicionamento dental, ou a um trauma de covação, ou a um fenótipo muito fino, ou a tudo isso junto. Né? Então, se você resolve isso. De, é, alterou a, a, a, o jeito do paciente covar, né? é, de repente colocou o dente ortodonticamente numa posição mais favorável, e se você também alterou a espessura do tecido gengival, alterou o fenótipo, você se livrou da etiologia. Né? A, a, o defeito tipo de essência ele é uma predisposição à, à retração. Mas, para usar uma frase que eu sempre uso, toda retração tem um defeito tipo de essência associado, mas nem toda de essência tem uma retração associada. Eu posso cobrir essa retração e a, o defeito tipo de essência vai continuar existindo lá na questão do contorno ósseo. Tudo bem,